Confio? Tudo bem? Eu tenho uma menina hoje, ela tem pandemia, ela tem pandemia, ela tem, tem pandemia, né? e ela tem pandemia, ela tem graus, 17 graus, gosta de cima ali. Mas me tem que passar por Não ficar mais tempo porque água. A tempo, para ele está bom demais para você. <risos> Não sei, não sei, não sei. Mas contrário, não propósito. Senta tá lá, cara. Não sei, é errado. Você Senta tá aqui, ó. Senta aqui, tô mandando, tô é errado. É, Senta é, é, é. aí. Ah. Senta aí troca de lugar. Estou mandando, estou pedindo. choveu em São Paulo. É. Hoje, ela falou que está tudo parado. Agora que o negócio está todo mundo aí já. Fazer mais ah, tem constelação hoje? Não tem, a pessoa a gente faz um toque no despertar, Tá bom, não. Né? Vou caçar? Não vou caçar, problema, não vou caçar nada. Pode ter pra gente não fazer um toque longo? Pô, querida, Tá bom. Apareceu, sabe a gente se vê. quem falou a constelação? Quem falou a constelação? Ganha um toque no despertar, Porra! Não sabe receber três razões ou uma mãe. Você está acostumado a dizer, pô, amor, eu não digo nada. Então, Vou brincar, eu botei um monte de motores hoje, né? É um velho. Estagna. O que é estagna? Consegue. E é o processo dela, gente. Não lembra? Para de nadar na metade do caminho. Aí você vai parar o grupo. Todo mundo se afogar por causa de um É o processo dele, tá ali? Põe de volta tudo e precisa ter escolher se afogar. Acabou. muito boa coisa. Começo de ano não tem muita coisa para agir, para fazer. Tem gente que ainda está na história. A gente está na relação melhor. A gente está vendo bem, está ouvindo bem? Acho que está. Ninguém está falando do lado. Está, dizendo para falar depois, não Não vai reclamar. Vamos usar essas informações aqui para alguém Tem, tem uma. Ela não chegou, mas ela está no trânsito, me avisou. É? É. Pode sentar Põe essa cadeira para cá. Divulsa você Não, tem que bem Não. Dá pra você melhorar essa cara? Hoje nós temos é recurso, é pegando a melhorar, não? Onde eu entendo? Não, mas eu estou Justamente, eu se eu estou assim, é melhorar depois, né? Pode ser. piorar. Pode ser, mas a... a ideia é melhorar o final. Pode ser o relógio. Tem umas aqui? Essa não é legal, né, pra filmagem? Como é que tá? Assim fica bom também. Assim fica bom? Essa daí é uma no fundo. Tá, mas fica bom. Um tomatinho, Assim não. Pronto. <risos> Boa noite, gente. Boa noite. É, é, é, é, é, né? Ajustes a parte. Não vai precisar de outro, né? O meu. Essa parte é mais legal que eu trabalho. Quem não conhece a Juliana, não conhece? Você quer é você? Eu sou a a dona da Cátia. Ah, mal, da amiga a <risos> Essa galera só né? Só uma capa de Isso é muito bom. Aquelas aquelas Legal. Aquela Ela foi Vitória. pessoal do lado é longe. É, mas vou hoje. será que eu vou. não isso. Vou você vai fazer aquela coisa você ah. quero de para vocês é legal porque a gente reforça diferentemente do que a gente se conscientizar e, se, se, se, se tudo esses são conceitos que a gente compra no coletivo. E aí a gente vê quantos trabalhos espirituais essa galera que é uma galera muito animada. As pessoas falam né? e ficam imaginando. Por quê? Porque falta consciência. Então hoje a gente está na era chamada consciencial. Não. Mesmo porque as pessoas jogaram no inconsciente da família, da religião, todo mundo, essas buscas espirituais. Ah, mas ele fala que eu em máscara, agora claro, eu estou atrás de um padre, se eu estou atrás de uma doutrina, se eu estou atrás de um Deus externo. Falo, você pode ir no espiritismo, você pode... Não, a pessoa só troca o um bando de fundo. Mas, até isso mesmo. O é o mesmo. Né? Então, a gente... Caiu uma assessoria do dia, o chefe vai. Quebrar o pensamento linear. É o pensamento linear. E foi o que você amava, nunca precisou. Nunca precisou. É preciso, é preciso. 95 turmas, 60 turmas, nem ninguém nem ficou doente. Vamos acabar com essa farsa logo. Né? Muito legal. Uma é, velhinha lá do meio é do bato bato de a máscara. <risos> bato usar máscara. E não tem nada. ele não tem Ah, tá, tá, tá, tá, sai tá, É uma tá, cara. tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, o Os que não são você quer pegar a de O mais importante é o áudio. O pessoal te ouvia. Então, o Então, quando é, pode dizer o seguinte: já falo que vocês duas são malas. Eu não teria tido um trabalho bem conhecido se não fosse o vídeo. Eu não teria tido condição para expandir, para escrever, para compor, se não fosse isso vídeo. Eu não teria tido meu trabalho com bastante resposta, se não fosse isso vídeo. Eu teria me dedicado a um discurso assim. Enfim, enfim, enfim. Esse pensamento linear que a gente foi. Né? Sistema top, top, né? O sistema educacional, um pouco só, um sistema social que é muito pior ainda, né? as pessoas continuam com a música do meu clã. Nós somos os mesmos e vivemos como nós. Então, eu vi um, a gente falou mais um pouco desse estilo, eu gosto dele. Eu li isso, um vídeo de três ou mas é um cara muito fértil. As pessoas continuam ainda querendo carro, casa e casa de emprego. O que eu falo, né? Quando eu falo assim, todo mundo quer é? a casa pobre, o emprego público e o coração de um pouco a toca. Okay. Porque isso está é impregnado no corpo então, Nós fomos também impregnados para pegar fogo, para se contentar com fogo. Está tudo muito impregnado. É, abater o peito e falar, isso é um trabalhador. Ah, o cara no bar, bar, ele está vivendo, porque ele está influenciado pelo coletivo e porque também tem uma crença muito forte da recompensa. Eu fiz muito esforço sobre o princípio de uma recompensa. Ele pode ter muitos tipos de recompensa, mas como o coletivo está nessa recompensa, ele vai crendo. Tá? Por isso que os lados vão sempre ficar cheios. O esforço e recompensa. E você pode ser que ter recompensa seria esforço, né? O vídeo não fala é? disso. Então, são esforços de recompensa, né? problema, a solução, a solução pode ter um problema. Isso a gente chama de pensamento. Isso nunca vai ser quebrado. Né? Hoje a gente tem um tempo. Hoje a gente pode falar. Está todo mundo aí no zoom? Tudo bem. Vocês pegaram chegando no começo, não bateram foto? Legal. Que pena, se não pegar, a gente manda a gravação. Né? Isso aí, eu estava falando do pessoal dos moitas do grupo. Né? O cara nada até a metade, e dá na cabeça dele de parar, e ele acha que tem que ser resgatado. São esses que não terminam a caminhada. Boa noite para vocês. Então, essa história com o com a um quebra de pensamento, ah, não é tão fácil só um corpo físico, um corpo energético, onde estão os 72 chagas, os meridianos, os nativos, os grandes, os grandes, que a gente conhece então, é para de uma. Não se pode dar esquizofrenia. Claro que essa pessoa também tem comida, encomendada sistemicamente, não tem, não quer é ser de qualquer jeito. Mas, tá? Então, esse corpo energético, um corpo emocional, que deveria ser o nosso maior corpo, O ser humano é o que sente. Mas aconteceu o contrário. O corpo que deveria ser pontilhado depois, aumentar no me inferior, deveria ser usado só para elaborar. Com tanta informação, o que aconteceu? Apagou-se a força do corpo emocional e imporpou-se o corpo de informação. Então, essa, esse é o grande problema de romper outras barreiras. Porque depois vem o corpo espiritual, isso é ciência, por exemplo. São é um consensos da ciência, nada de espírito. O espiritismo ia falar de um duplo enfim. É uma leitura que é um consenso científico. E aí, os copos de consciência. Romper com esse Faustão, que eu falo é um pouco mais chato, implica em conhecer, saber o que você tem no lado de lá. Senão você vai ficar em evolução. Vocês viram nessa fase. Fazer e o cara da OMS, botou a nem para fora do grupo, mas ela falou que ela viu com o presidente da OMS. Ela disse: Sabe quem é esse cara? Esse cara é um cara chamado TED, Esse cara é um assassino. Esse cara matou criança na né, Etiópia. Vai ver quem é o cara, nem médico ele é. E você está acreditando nele? Ela quis argumentar: é, Mas está lá. Pois é. Esse tipo de coisa Pô, não cabe aqui, não dá. Você vai repetir o que está lá. Qual é o teu questionamento? Né? Então, é, são as pessoas que sofrem. Vamos sofrer porque elas estão na história. Elas estão na... Mas eu estou usando isso como exemplo. para estou aqui para falar de quantos dias, eu estou aqui para falar. Quanto a gente é manipulado, quanto a gente está sendo usado agora para acreditar numa esquerda, para acreditar numa direito, e porque... não E essa ruptura interessa ao sistema. E por que, é que a gente é usado tanto? Por causa dessa informação. Né? A autosiana é uma cartesiana que está implementada em toda a nossa sociedade, na no estrutura da sociedade e nos sistemas educacionais sociais. É isso. E isso torna você um refém da informação um refém do conceito. Você quer entender. Quanto mais você quer entender, menos você aprende a sentir. Essas pessoas que estão em depressão, essas pessoas que estão... Eu entendi essa moça, eu não não faltava aqui um currículo de diagnóstico, né? não faltava o diagnóstico dela. Poxa, menina nova, 30 né? anos. O que acontece? Ela é uma vítima, não existe uma vítima, né? uma vítima dessa desensibilização que esse sistema todo muitas vezes, eu... a gente está muito perto de algo. O você Ou se trabalhou pra caramba, e de repente uma coisinha muito básica lá, na nossa formação, puxa, uma culpa porque eu, eu, eu puxou um gatilho ter discutido com minha mãe, minha mãe... Eu... Um segundo, você nunca vai ser feliz. Às vezes, a gente tem que estar muito atento. Às vezes, a gente adquire tanta tanta bagagem, né? Todas as pessoas, a gente tem muito tempo, a gente E às vezes, um cativo fica no pé da gente. Então, essa é só dar uma olhada para lá. Eu caminhei, mas aquela página do pré-alho, olhar isso, tá, não poderá voltar. Então, esse horário do gerência, eu estou mas, o que acontece com as pessoas que vão quebrando esse pensamento linear? Elas vão... Elas vão entrando em contato com as coisas que não gostam. Elas vão fugir Racional. São pessoas que não gostam de sentir nada. Eu não gosto de ver eu Não gosto já, o diálogo não deu certo na nossa história, deu certo até a página 2, que a gente falou que eu estava Ele tinha medo. Né? Então, os processos que estão no mundo são boas, são coisas. Então, como é que o cara desse vai ali? Eu não gosto de consciência. O cara sabe do que eu estou falando. Então, essas pessoas elas vão perdendo a sensibilidade com o mundo. E aí, nesse processo de fechar, fechar, que vem esse diagnóstico de pressão, sendo me livrar, não? Vem outras coisas, ó, eu me fecho, eu quero de ó, se sentir aqui, virou uma crosta. E é aqui que estão, de para dentro, dentro, vão dominando, não quer dizer. É quando eu abro isso aqui, é eu não me abri no Brasil. Então, eu acho fundamental mesmo cansado, mesmo tomando de pegar o fogo no caminho do que a gente foi ali, O que eles estão fazendo esse encontro nosso? Até para a gente alinhar algumas coisas com o grupo. Vamos carregar mais aquele grupo. uma Quantas curas. Você está muito tentando Muita gente estava tá mal. São Pedro devolveu para a gente. aí Quantas história quantas curas. E a pessoa está lá. Não tem como, não tem por que mais a gente carregar nas faixas as pessoas assim. Não é falta de, de acolhimento, né? O acolhimento ocorreu essas as pessoas caminharam junto com a gente. A gente que termina a formação de constelação, sai bombando com uma nova missão, tal, tal, tal, mas começa a esbarrar que... Não é isso ...o estar com essa pessoa que Ao invés de ela seguir a não, ela vem aqui, Batir, batir, até que o maior fala, tá, vou ficar aqui. É zona de conforto. né? Então, a escolha é individual. Então, a gente não tira de ninguém. Do grupo. A gente percebe que as pessoas não querem caminhar no tempo um que lhes vai. Existe uma espiral na né, disciplina geral desses trabalhos que a ciência chama de, de atenção menos a morte geral. É. Tanto aqui no Nixon, no Plato de Instituto, como nos trabalhos de reconstrução. Isso é ciência pura. E essa espiral não precisa ser alimentada, precisa ser frequentada, nem que se veja online, nem que se veja online. Porque todo mundo, todo mundo almeja uma história diferente, todo mundo almeja o contato com um o mal maior A gente nasce com um vazio... Não tem vergonha na cara, não é? A gente, a gente nasce com esse vazio especial, ensinando né? Quando a gente é rompido da nossa, da nossa mãe, é, ou seja, a nossa essência, que é muito mais do que aquela criança, nós estamos falando do com a nossa abaixo. essa criaturinha que está gelada ali, ela tem uma, uma, uma percepção de unidade com essa mãe fabulosa. Quando isso é tirado, existe ela e a mãe, é a primeira visão do dualidade, é a primeira visão de separação. Né? Então, todo mundo, na Índia, eles chamam isso de vazio existencial. Você pode conquistar tudo o que você puder nessa vida, ainda vai faltar. Estou é percebendo. Eu tenho vários exemplos. Né? Eu gosto de falar do Michael Jordan, que é o melhor do Brasil de basquete do mundo. Aí o cara lavou tudo e deixa eu experimentar ser assim, um, um, um jogador de beisebol mediano, de terceiro, ele diz, olha que louco. Por que? O que falta? É por isso que essas pessoas, às vezes, chegam num apoio, material, ah, com todas as suas necessidades básicas, supridas, dinheiro, né? é conforto, relacionamentos, tal, tal, e fica, a pessoa tira nisso. Por quê? Porque isso aqui impõe, a pessoa não vai isso não pode falar. Então, nós estamos numa era, de... o dia que já foi resgatado, foi uma potencial ali de crescer na vida, ela ficou 900 anos mais tarde, para ser realizada. Por que, que a constelação de Lua, agora, nos anos 2000, Beto escreveu ela em 1974, sabe? Porque a gente está numa esfera de trabalho de consciência. Eu posso, eu posso falar de outras coisas também, posso falar de Tatarímios, Barra de Axis, eu posso. Esses trabalhos são todos conscienciais, não são espirituales. Por que apareceu essa grama? Porque a gente está numa era nova, ainda chama-se era de Satya Yuga, não é mais, era de Kali Yuga, Kali, né? A era da morte, era a era da. E agora era da verdade, Satya é verdade, sabe? Ou era dourado de nos regiões ali, nova era que o pessoal chama por aí, o pessoal é mais psicodélico da, da realidade. Né? Mas enfim, a gente vive um, um novo momento e vão acontecer muitas coisas. Para né? aquele modelo tradicional do mundo, o ruir. Tá? Quem não se adapta mudança, sucumpe. Quem é que foi embora? Nessa, nessa, nessa época da, da pandemia. pandemia né? Primeiro, pessoas que têm o seu Dharma já realizado, o seu Karma realizado, tem que morrer. Eu estou pensando, pensando na. Estou pensando em travar e cair e morrer. Né? Ninguém morre na hora, só o peru, morre na besta. Né? Ou pessoas assim, que entraram, essa sim, adiantaram o seu, na esfera do medo, na esfera. Gente, a gente conhece gente de todo tipo, né? Graças a Deus. Vamos tem um amigo meu que, às vezes, monta comigo, de vez em quando vai me pôr numa festa. Uma vez, eu ia lá falar que estava com o convite. Os caras queriam entregar o número, eu quero ir para trabalhar no hospital. Aí entra aí, no muito barro. Isso aí é show de bola é candidato a ser estatístico, eles estavam precisando de estatística? entubaram o cara, e está logo mais. Então, mais, mas não né? O medo matou muito mais as pessoas do que por que essa história. E a gente fica vendo, é, não tem problema, a gente respeita, porque as pessoas que, não, que entraram na onda de medo do vírus, são umas, e as outras pessoas têm medo das outras coisas, então a gente não está aqui prestar isso, mas são preço muito, Alto que se pagou por tudo ah. isso. Está entendendo? A gente pagou um preço muito alto. Então, os laboratórios, entra a seda, não procura nada, não. O cara aí, A pedida, dá um cachorro lá na loja, desgaste, chega ali. E aí? Júlio é macumbeira. Júlio tá é macumbeira. E aí? Olha que interessante. E com tudo isso que aconteceu, as pessoas ainda estão querendo voltar a ver a beira história. Quem entra, né? Quer dizer, tipo, as mesmas coisas. Né? A noite de São Paulo acabou. Graças a Deus! Eu morri na sexta-feira, morri a gente. Briga de bar, briga de trânsito, viola, acidente, todo mundo alcoolizado. Graças a Deus que a noite de São Paulo não é também. Né? Foram anos românticos 80, 90, e a coisa começou a desmoronar porque as pessoas começaram a entrar. Então não, não combina. Então, muitas coisas vão se sucumbir, e vai se sucumbir junto aqueles que não sabem realizar o que o xandonismo chama de, de rico de passagem, de rio morte. A gente vai ter que deixar morrer algumas coisas. E essa era consistência que está chegando agora é uma era. É, até misericordiosa, tá? Até misericordiosa ela é. Mas é uma era festa uma coisa rápida. Ou você se conecta rápido, ou você entra rápido numa história de, de não se sentir pertencente. Então, o digo que isso é muito pertinente. Nós estamos agora em março de 2022. Uma era muito bacana, atravessando um período de isolamento. Onde as pessoas estão com muita raiva no mundo do sistema aquelas que viram que foram manipuladas. As pessoas estão com muita raiva porque estão sendo ah, caladas nas mídias sociais. Do outro lado, está muito raivoso porque tem líderes que eles não gostam. Quer dizer, aí a gente fala, é o caos, Paulo. Por isso que a gente tem que deixar dar um passo atrás e deixar essa lição de casa que tem que ser muito bem feita. A raiva não é ruim o medo não é ruim, quando ele é transcendido. É isso que o Bhagavan, que é um cara muito respeitado ainda, fala de ir além da dor. É né? isso que eu fiz controlo, sei, controlei dentro de mim antes de passar isso. Então, quando eu olho para o medo, eu distente esse medo, eu não tenho mais, assim, Quer ter comprado ele, ele é me empodera dele e critério de escolha de percepção, mas nem tem percepção, Quando eu pego essa raiva, e trabalho ela aí, estou me chuva, ela toma uma manga. Olha, né? ela vai para um outro lugar da minha consciência, que eu estou olhando, e ela se torna energia produtiva, energia de realização, de materialização do Deus. Então, peraí, o que tem de errado? Não tem nada errado no universo. O mal é o bem que é da nossa vida. A única lei, né, a única lei que não foi descredibilizada até hoje é a luta impermanente. Nada do que foi será a né, mesma. De novo, do jeito que já foi. Esse segundo aqui, o próximo segundo não vai ser igual. O ser humano, principalmente como o ser humano o ocidental, ele não, o material. Ele narrou, mediano, o ou, porco autóctono ele, ele não sabe lidar com a mudança permanente Ele chama de perda. Aí, quando né, desiste, cruzado, ele chama de perda. Olha que louco. Quer dizer, a lei universal está acontecendo o cara está sofrendo. Isso é sofrimento. o que ia ser? Nesse exemplo, o que seria ser, olhar para a dor e ir dor? Pegado. Eu tentei ver, tentei fazer com que não fosse assim. Né? Tentei fazer com que não fosse assim. Eu vou até a parte de lá não emprego, eu aceito. E eu olho por que isso aconteceu eu vejo, começo a perceber, treinar para ver o quanto está ligado à minha esfera ancestral, à minha esfera coletiva, né? isso também é importante, e onde é que está a minha, a minha percepção? Ela está aqui embaixo, onde uma pessoa que está com raiva do... O petista que está com raiva do bolsonarista, essa raiva não perde, de alguma maneira, eu estou uma frequência legal para perceber, né? que criar é manipulação e que... Não. Eu não tenho que entrar nisso. É nessa hora. Essas pessoas que estão acima, elas pegam essa onda aí de raiva, de medo, tal, tal, elas surfam nessa onda. Vambora! As pessoas que estão na frequência mais baixa, se deixaram levar, blá, blá, blá, e não é livro que está isso, não é informação, não é o curso lá no Espiritismo, não é o curso lá na Igreja Evangélica, não é o curso na Igreja. Evangelica. Olha, né? isso é treino. pegar aqui, ó. Percepção, né? consciência. Né? Eu percebi por, por aquele mental superior, né? Eu falei, ó, físico, chakras, emocional, mental inferior, mental superior, espiritual e consciencial. Dali para cima, eu vejo que não tem problema. Aí eu vejo que não tem. É? Que não tem é, existem passos, né? Eu posso ir pra cá, para lá. Mas isso é tão pequeno, né? isso é maior. A tua decisão, muda completamente, qualquer decisão que você tomar, a tua teia de possibilidades. Mas isso para o universo é um. Não, Não nada. Agora, a tua consciência, a tua nova percepção do réu é um é um estado. É um puxar a áraba, né? Uma corda de. arba que mexe com todas as coisas do mundo. Isso é que é legal. Então, os mais antigos que estão apanhando ainda, os mais. Isso é bacana, a gente. Ali na né? Para aqueles que transcenderam, que ainda transcendem muito mais, porque isso não têm que apanhando ainda. E para aqueles que não perceberam a importância dos grupos, das reuniões, das histórias, né? o pessoal costumou. Pô, vamos lá, é mais fácil, eu vim, lá. Outro dia alguém me convidou, na né, Floriba, deu trabalho para a Juliana Frondo. Incrível. Legal. Ela me convidou para uma constelação, eu falei, eu eu falei eu vou ligar o computador. Eu falei, ah! Você me convidou para entrar online no negócio? É. Eu falei, ah, vou tomar banho na sua hora. Eu é você fez um grupo, que hora, né? a gente gosta disso. E nada. E as pessoas se fecharam. Então, tem muita gente da esfera consciencial que parou. E a gente não parou, vocês viram, né? Na parodícia caiu a gente não falou, formou dois aí, segurando o pé a pé já um mal emocionalmente vocês conhecem pessoas nesses dois anos que ficaram muito mal emocionalmente então olha olha a diferença aquela pessoa que se permite se permite é, olha um pouco ali. Ela está bem fora da reagem, tá ela está sendo descentivada. Mas eu falo uma coisa: ela apareceu assim. Né? Agora, com toda, essa, com toda essa geração de mim, com toda essa manipulação de informação, uma pessoa que pensa assim, ela vai acertar a mosca de um monte de coisa. Então, gente. Esse trânsito que a gente faz, é uma ferramenta que atua de maneira neurobiológica, ela traz um cérebro, o não fala bem assim, ela traz uma percepção mal. A cura está na percepção. Gente, se ficarmos sem no mal, como é que foi? É A gente fez a formação no Alguém sentiu saudade de assistir na Globo? Alguém sentiu um, saudade de ver aquela, aquela coisa passar na sua turma, perto da sua casa, a mulher fazendo compensação, Desculpa. Mas todo mundo todo mundo, Você não sabe o que quer. Algumas coisas que vão se cumprir também não vão fazer falta. É tudo é energia, tudo é compensação. entra algo novo Onde sai, onde houve aí um tsunami que cobriu uma cidade, do outro lado, né, o Marvelo Vale, e, e ah, nasceu, nasceu uma floresta. Então, olha que interessante. Muitas coisas estão sendo tiradas, arrancadas, e é muito, é muito grande o discernimento. Ninguém está falando para você sentir falta, ninguém está falando para você sucumbir a dor. Não é isso, não. Eu vou dar a gente pede pessoas amadas, a gente vê coisas erradas. Quando a gente fica insensível a isso, não é isso que a gente está falando. Muito pelo contrário, a gente entrar nisso, entrar né? nessa compaixão, as crianças que se matam, ah, sei lá, por exemplo, eu digo isso, entrar com, início, a gente tá com a compaixão na coisa, né? mas perceber que a alma não é né? E isso. Às vezes, eu atendo, Carol, com pessoas, e a pessoa fala assim: Eu não entendi nada da constatação. mas o que esse dico? Esse dico já nem fala, nem só aquela, esse negócio que você fez na cabeça. Técnica. A gente pode chamar de técnica, e está errado. O problema não é a técnica. Não é a dinâmica. A técnica é algo que eu faço, né? informação que eu faço Uma dinâmica que me desenvolve, que eu levo. Isso é um trânsito. Aí eu falo, mas é que você não percebeu esse trabalho foi feito para para todo o trabalho que você fez. Então, gente, vocês têm um funcionamento a mão, o que de aconteceu? Desencalhou a viciada, né? Desencalhava as telas, desencalhou o que mais? Uma cavera, né? Aí você já acompanha as telas. Cônus, né? E aí, eu sou que isso é... Muita coisa aconteceu. Muita coisa. Eu vejo gente bacana conquistando coisas. O Flávio do Rio das Lossas hoje é um dos caras que mais ganha no dia de Constituição. A Milena de Campinas está tava... estourando, mas não só com Constituição. Eu vi tanta gente, ele pegava mais que eu. eu As pessoas que entraram <coughs> por questões financeiras. A gente está na ilusão de Qual é o problema de pessoa entrar em uma história de hoje? Isso É uma crença é de Eu costumo perguntar, tem um cara que não lembra, agora ele não ia, agora é R$ 3.800. Vai R$ 3.800 de uma constelação. Está caro. Quem achou caro, tem problema. Você pode não ir. Mas você acha caro, você é pobre de si. O cara está fazendo o que ele acha Legal. Por que parece esse cara está muito tempo no lugar. Nem conheço. Nem... Tem que passar, né? Tem um vezes. O pensamento de você é chocado, é mais ou que achou. Você está no outro, uma outra visão com o dinheiro. Por que eu tinha é tão difícil a de você é tão utópico? E aí tem é outra coisa, se você tem dificuldade de achar o tópico, valores, né? você também acha o tópico, tá bem consciente ou está bem claro, é que era um. Você se chama um relacionamento legal, né? Inclusive, questões de saúde. Você talvez não, inconscientemente, um não mereça, acha que não merece a vida. Não tem, não tem essa caixa de dinheiro, Saúde, relacionamento, vida social e amigos Não tem. Isso não existe. Isso é o pensamento do foi criado. A minha maneira de saber receber, saber receber, receber a causa, né? É a mesma. Porque você está ainda em dificuldade financeira. Essa causa, se merecer, que a gente fala que é tomar a mãe, né? tomar a força de mãe. Quando eu ir para a a gente fala que é tomar a força de pai. Até que mantras, o Moanandra fala do Bagabatismo, do Bagabatismo e do Bagabatismo. Principalmente né? isso. O pai maior é Deus, a mãe divina, mas o pai nosso, meu pai, seu pai e a sua mãe. A energia que vem atrás de é Deus. Fala de um Deus interior. Isso é revolucionário até o pessoal do xamanismo criou um Deus espera. O xamanismo não prega isso. O xamanismo diz que você é parte de um todo, que é a natureza. E que existe uma força maior que funciona a vida nessa natureza e que você tem ela dentro de você. Já já tem a Lili, a Jibóia mas as pessoas então, emprego em áreas ainda do setor de edifícios, que eu fiz né? Céu, terra... Né? As pessoas estão nessa igualdade. Aí vem um cara chamado Bhagavan, junto com a sua mulher, a energia chama de Shiriama Bhagavan. Senhora ama, senhora Bhagavan. Quer dizer, masculino feminino, do mundo, do e feminino, a forma de um ponto da humanidade, que canalizam uma energia que já existia há muito tempo atrás. Só para vocês que são, isso é uma novidade para vocês, pode o advogado de serviço. ele não é uma boa dúvida, é a energia, a maneira como o bagulho canalizou. Está vendo o que está aí de vocês? Isso é uma outra canalização. Olha, tá? eu não uso zoar. E ela também tem comportamento de desuso, que houve um racha na lavoura antes por causa disso. Tá? Mas, mostra a galera, é, isso aqui tem que comprar o de desuso para a gente. Eu não, posso pegar na mão, vai me eu não o Isso aqui é uma época do Dixon de 2009. E, e se a gente hoje quisesse criar um Dixon assim, salvo, a gente conseguiria. essa energia é compatível com isso. Então eu fico vendo essa coisa linear com as pessoas. Eu adoro o Reiki, gente, eu nunca falei mal do rei nem né, eu não falei isso. Eu adoro o Reiki, que eu Mas a pessoa ainda acha que o Reiki quer. É. Passa por mim e vai aqui. Ela está na minha linha de né? ideia. Linha linear. Pensamento linear. É, o Reiki é manifestado. Experimenta fazer isso. Eu já fiz com que é. É manifestado no ambiente você está na hora. Experimenta você percebe. Você ainda está usando ferramentas de quinta dimensão, de maneira bidimensional. Tá? Esse campo é multidimensional. Então, a gente está nessa nova era, ela é taxada da era das canalizações, da era da gente criar uma história. Não? Claro que está ótimo. A gente está praticando o alto início, a distância, a vista alto da cabeça. Tá bom para vocês, eu sei que vocês você estão me muito bem, mas vai chegar um momento em que você manifesta minha energia. Quem está muito próximo de mim nunca me viu quando eu tenho que ser no um grupo. Eu estou no grupo, está ligado, está ali. Tá, tá? Ontem, uma filha do Moisés, que teve um problema, está na notícia, em Macaé. Ah, tá. cara, eu botei no grupo, Tá manifestado. Estou aqui. Por enquanto, vocês ficam aí. Na constelação do monéticos. Como é que vocês aprendem a caminhar? Põe o dedo que... O dedo, né? você mora. Na constelação, tem muito um monte salão, né Muita gente já não põe o dedo no né? lugar. A gente já sente o um cara. Gente, nunca incendi ver as pessoas ser ortodoxas. Praticar as ferramentas que eu ensino. Eu estou sempre ensinando a desenvolver. A gente vai chegar no momento de que a gente vai estar nessa história. É a manifestação, eu trabalho, manifesta manifesto, eu manifesto isso no né? meu dinheiro, nos meus Você ser essa manifestação. Sabe isso. Então, essa nova era que eu chama é uma era de manifestar Mas para eu falei, manifestar, eu fiquei... <risos> mas sinapses e essa região completamente desativada o ser humano está trabalhando isso né? quando mas é, positivo, negativo isso é bom, isso é ruim essa pessoa está certa, essa pessoa está errada frequente constelação, frequente rodas de vídeo você vai ficar o que é errado? o cara aprendeu isso lá na favela né? lá no morro vai aprendeu o seria morro Chegar a ser nada, ela causa dor. Eu vou evitar um cara desse, vou me defender de um cara desse. Mas dizem que ele está errado, se é a sobrevivência dele, não tem mesmo. Então é. é difícil sentar, não é mais a gente né? que. Gratidão, a gente não está nessa história. A gente precisa causar dor nas pessoas, você tem a dor. E você se defende, ok? tudo certo. Se for preso, você bate a mão. Não tem a mão Mas entende que por trás disso, existe. existe. Uma, uma dualidade muito um grande, dizer que ele é o errado, você é o certo, ele é o vilão você é o você é do que você vem de uma teia de coincidências. Vou numa uma situação dessa: uh, esse cara vem de uma teia de coincidência, lá, ó, fazendo encontro, um não é karma, é ajuste, karma. Esse aqui reagiu de proporcionalmente, ajuste, é o que vem por trás desse sistema, por trás desse sistema para ver você começa a entender, você começa a sacar o que é o seu sistema né? ancestral, horizontal dos seus crimes, da sua teia de relacionamentos, né, blá blá blá blá, as pessoas que encontram. você encontra. Você perceber que as pessoas que você encontra? Elas dizem, não pagam não, só você não perceber. Elas podem ser diferentes de conversa, elas podem ser diferentes de aparência, de classe social, etc, etc, mas... Elas, o encontro com você agora provoca um tipo de padrão a hora que você perceber isso você transforma, você vai para o padrão ah, isso é essa percepção de unidade então vamos lá, logo vamos falar em certo, errado, moralismo tá? Então, você está empresário você está emocionado, você está emocionado você está emocionado, você você vai passar a sua vida aqui dentro <risos> ah, vou trancar de frente. Né? Se vocês estão tá bem, você não vai ver o mundo, você não vai. Que tal, certo? Trazer isso para você, você é algum é um outro lugar. Certo errado? Bom e mal. Na Índia chama-se a ilusão da dualidade. Esse cara, ó. Salmo, né? era Salmo de tá, Darcy que era o soldado romano que perseguia cristãos. Aí ele teve um encontro. Paulo, esse é língua filme é o Apóstolo do Cristo", a percepção é muito sistêmica, um cara tem uma visão. O cara que escreveu aqui, escreveu esse texto, é muito sistêmico, é muito atensivo. E aí, que transformação que aconteceu? Algo bateu muito forte nele, cara, na, na, na pirada, mas fechando uma percepção. Na hora iluminou um coração dele, o coração mora com gente. Legal, ele tem, muito, ele tem muita inteligência, muita inteligência emocional, mas sem a percepção desse papel, ele não viraria ir igual ao lado O nosso ele já sabia que não morria ser, né? mas ele estava em uma outra frequência, e essa é foi isso de uma maneira muito política. Ele em nossos filhos a história dele. Então, ele trocou a percepção. Por quê? Houve, se mapeasse o cérebro dele, esses valores paramentais, certo, é um errado, positivo negativo, eles se unem, vão aqui transformam a sinapse. Todos os traumas que você tem, todas as histórias que estão no consciente e inconsciente, e começa a ativar a região da percepção. Vem né? daqui, não é só pineal, não é só pituitária, até a tiroide, é envolvida na espinifica para gerar, gerar tal, muito contado, todo um sistema que a medicina até não descobriu na desse, só fala que botaram na procure eh estar que você, é, você comeu demais. É a única coisa que falam, mas não é estranho a gente ter tantos sistemas e não ter explicação neurobiológica nenhuma, tá? Esses caras sabendo disso há 900 anos atrás. Então onde vem essa Mas, se né? o velho lasca o, o masculino se põe, e o feminino, a chacrona da né? daria, todo aquele processo, da onde um vem que o candor, né, o cambô, o beijo do né, provoca uma confusão que sobe a tua imunidade. Quer dizer, essa comunicação com o universo, esses caras tinham, porque a informação era muito nacional era muito empopado e começava a complementar o superior. Cientificamente, a explicação é essa. Então não subestimem os povos da caverna. Eles tinham muita conexão. Quanto menos informação, mais conexão em volta da fogueira. Os povos xamânicos. os povos em dialeto aí gente, que é só prefixos sempre é prefixos. Tem os povos da luzes existes, onde vem o neandertal, o sufismo, né? A língua dos caras é reescrita, os caras têm uma expansão de tanta coisa de lá. Não, assim, Né? Então, tá parecendo ninguém, doutor, todo setor, eu tô deitado, eu Então, a gente vê que a informação não é tão importante, porque a informação é a retenção. É a retenção não sei como é que está a federação de 17 anos mas na FIC, eu na FIC, eu moro na FIC, eu fiquei mais tempo, ah, só que eu não era, caro, eu lia pouco depois no final da minha história, eu potei a mão na nossa sala, trabalhei com obsessão mas foi legal, até para acelerar meu processo, eu a usar de lá foi no meu lugar, não? Então é muito legal a gente perceber que a gente ainda está atrás de informação. Tem muita gente que entrou aqui, ó, e vocês vieram, né? só mas atrás da informação. Não deu atrás da de experiência. Por que a visão sistêmica, a psicologia transpessoal também é ensinada assim, a fenomenologia é ensinada assim? Né? A gente não anota nada. Né? Para não pegar toda aquela experiência e botar em forma de informação no papel. Você tem um conceito aqui. Você não tem experiência. Então, os trabalhos hoje... Por que, que Jesus falava em parábolas? Por que, que os, georgias, os mestres de Orgues falam em, em... forma de parábola, de história? Para abrir a percepção das pessoas. Era essa a sabedoria. Não é falou o seguinte, olha isso aqui, ó, É, nasci na terra como o céu, não dá... Cara, cara né? essa coisa que ele te coloca em uma história, isso é milenar. Confuso, né? com contra nós, né? Batangeli que é o cara que convidou toda, toda a ciência de ouro. Tá? Tem muitas histórias desses caras que falavam em forma de parábola, mas as histórias de muda mesmo o tipo. Tá? Então, gente, que bom que vocês vieram atrás de informação, mas encontraram alguma e, e é bacana isso. Mas eu queria, nesse começo de ano não sei o que nem essa, reunião, gente que cada um Viciados em online. Né? É, Alinhar é o seguinte: que a gente não está mais aqui para fazer com control controle também. Pegar essa energia e pá, pegar essa energia na minha semana, na né, temporal, voltar né, para a minha semana, no meu mês de março, meu mês. Isso é quântico também, mas a gente está usando 0,001%. Está é na hora de a gente começar a ser a energia. Essa é a diferença fundamental do vício e do rei. O reino é uma ferramenta um de cura é maravilhosa. Legal. Essa torcida de um animal. Então, ao, eu me permito, eu, como paciente, me permito aceitar uma energia externa que interfere na minha energia e me libera na nossa vida. Certo, bruxa? Por aí? Certo né? Minha técnica? Minha história? Legal. Agora, o diksha é eu envolver o meu campo, envolver as pessoas aí no meu campo, para ela não saber nem como é que é, nem da onde ela começou a lidar com não, mas ela sentir que ela é a manifestação da cultura. Ela é a manifestação do conhecimento. Ela é a própria. Será que vocês estão preparados para isso? Não é entrega, é muito mais confiança, é muito mais tirada, né? Fé, entrega é confiança. Tipo, manifestar. Você sentar e manifesta. Um grande joguinho mesmo não faz mais postura, gente. Ele não faz asa. É melhor que é viciado em asa. Né? Não faz mais asa. Ele senta e transcende. Então, está na hora de a gente também transcender essas ferramentas. Por que eu comecei a experimentar e deu certo, né, Ivone? Fazer, vai abrir várias duplas de constelação e tudo ali a gente conseguir trazer uma história. Porque a gente testou isso, porque esse campo de alguma maneira, falou comigo, falou, peraí, estamos usando uma espingarda de matar pulga para matar rinocentrôs, é, matar rinocentrôs para matar rinocentrôs. Tá? Então, a mesma coisa. Eu queria que a gente agora... Ah, eu, vou, eu vou pegar muito nesses álbuns que eu tenho que para vocês, experienciar-se o um novo. Claro, para quem está chegando, né? cabeção e tal, é, a gente vai fazer o tribunal tipo vai fazer, porque é senão o pessoal precisa de uma referência. Mas quem já está no envolvimento da coisa, é ser. Pô, você já percebeu várias coisas. Todo mundo está nessa sala, todo mundo que nunca viu o vídeo, que já, viu, que já, viu, que já viu, Primeiro, que nada acontece do jeito que você quer. Segundo, você tenta fazer, controlar, e também não consegue. Pelo menos nesse nível a gente está. Né? A gente não está fazendo nada aqui para acontecer do jeito que a gente quer. Eu acho que as pessoas que chegaram até esse tempo, que uma quinta-feira à noite, estão, estão com esse experimento. A gente não controla nada, né? ok? A gente não faz. a gente puder cair esse grande a partir daí pô, essa manifestação que eu quero agora eu levar a gente ninguém aqui vai morrer como pior besta. Tá? ninguém aqui vai perder nada que não seja algo que foi de alguma maneira tá? emaranhado então quanto mais a gente fica aqui dentro mais exercícios que eu estou fazendo para as minhas finanças para as coisas porque eu estou desemaranhando o que, que é o emaranhado? Gente? Tem muito de o que, que é o emaranhado? não é um problema, o emaranhado é o portal. é a hora que eu tomo consciência de que algo está errado e eu já sei por quê. por causa do emaranhado então o que, que é? Então, é um prêmio eu saber que eu, que eu tenho um emaranhado certo? não é um problema o problema é quando eu estou na ignorância, estou na ignorância, e está repetindo, muita gente nem percebe que repete o mesmo nível de relacionamento, né? o mesmo tipo de perda financeira, o cara né? está patinando, vai e volta. Mas ele já está na, na percepção do que. Isso é uma imagem peraí. Legal. Então, se eu posso ver dessa maneira, é porque algo pode ser manifestado. E que quando eu tomo consciência, que isso mexe com os homens, porque né, vai chegando as coisas, vocês viram muita constelação sem fala, para a gente perceber o quanto o campo quer se curar. E o campo gosta muito, isso é muito, talvez seja um pouco. Um pouco né, o campo gosta muito de quando eu tomo consciência. Em algum momento, as pessoas que estão. Eu estou num link muito. Né, não tem constelação e... Vista, né? ah, quando eu falo de constelação, eu estou falando de percepção. Eu falo só de você frequentar uma constelação. De você sacar, né, que tem uma história aí. Esse campo de expansão. Esse campo que um o campo te perde. Então, a gente está numa percepção seguinte. De quando eu tomo consciência, automaticamente, eu estou mexendo nas minhas ananias, automaticamente, eles vão vir aqui. Ou você caiu na mão do pó, ou acelerar a mão de que tem um aqui. Ou, para de alguma maneira, a situação vir à tona, isso fica tá lá atrás, papapá, papapá, papapá. se apresentar de forma aí a contar uma história do seu sistema. Ou você atrair um chefe opressor para você perceber que seu pai estava menor, né? Ou um relacionamento tirando para você perceber que você estava tá buscando o amor da sua mãe em algum lugar ainda. Ou os dois também, né? Suas histórias nunca é uma coisa só, certo? É muito fácil as coisas começarem a Ano 6, agora, a gente saiu de um 5, um ano de mudanças, só com né? Da minha mente. o né? O 6 é cura, o 6 é, é o lugar para a esfera do eu, né? que vocês aprenderam. Né? Sem essa esfera do eu ser bem trabalhada, sem eu não ter relacionamento, sem relacionamento não tem dinheiro trabalho sucesso. As leis esferas estão delegadas. Então, esse ano 6 é um ano para a gente olhar para esse ano. E eu tomar posse de uma vontade consciencial, uma vontade de expandir? Eu estou me envergonhando nisso. Então, gente, de verdade, eu gostaria de começar a fazer trabalho um pouco diferente. Como é que eu desenvolvi o lixo do som? Você acha que o pessoal lá da UAN gostou? Eu não gosta. Né? Mas vai gente que vai jogar pô o cara. Só um negócio, lá abro e mexo comigo, eu fico louco, né? Legal. Não tem só o Dikshan do tem o Dikshan nos olhos, né? como vocês conhecem. Tem outras manifestações, porque o Dikshan, até agora, eu ensinei a vocês a botar as coisas abertas. <risos> a botar, você se desconfiar. Aí, a botar na cabeça das pessoas, etc, etc, porque eu aprendi assim também. Mas, para minha surpresa, olha, está acontecendo, posso estar conversando com vocês, mas... não de mim. Mas na primeira vez ninguém falava inglês. Nada. A gente trocava entre a gente com os chineses, com os tchecos, com, com os espanhóis, com os russos, mas a gente não falava, a gente não foi lá para apresentar o inglês. Aí um cara chamado. Nossa, vamos ver daqui a pouco. Um cara fantástico. Palestrante, famoso ali lá. Foi um nome espiritual, de órgãos. Ele falou assim: Eu sei que um monte de gente aqui que veio para cá ainda para falar sobre isso. O Deus já trouxe vocês aqui. Ah? Vocês vão fazendo um, um, um trabalho dentro de vocês para você perceber a fonte da origem disso. E não só a então, eu acho muito importante, está gravando sabe, essa reunião, tá? uhum. é, depois assistam novamente, a gente vai disponibilizar esse começo de ano que a gente está tendo, depois do Carnaval, para a gente ver que a gente vai para o outro lugar. Vocês que vieram pela primeira vez, vocês vão uma experiência muito bacana, da maneira... Uma perula quântica é? Né? Sabe, tá, eu me serei de novo. A gente está nesse momento aqui, para a gente um assim. A gente tem muitas histórias bacanas. Eu vou canalizar a sua mãe na hora que a gente vai levantar. A gente não vai fazer um vídeo direcionado, não é um pouquinho essa minha filha. Ela está no estado de ontem. Mas seria, né, igual Eu falo muito isso. O serviço que tem é essa energia para trabalhar só com a saúde. Né? Eu quero manifestar isso no sistema. O bacana que essa pessoa saia do hospital, mas que toda a família aprenda e tente ter um novo patamar depois disso. A gente nunca fica preso só no sintoma. A gente aprende, e essa visão acaba lá falando disso, a visão sistêmica falando disso, Aprender a lidar com as causas. A gente sofre muito porque a gente lida com sintomas. O que você chama de problema se apresenta é, para você é em forma de sintoma. Está pegando ali, aquela pessoa não está fazendo o que eu quero, está pegando ali, não sei o que, não sei o que lá, está demorando a receber, está demorando a entrar dinheiro, está saindo muito, não é, Gideon? É, é, tá? Mas aí a gente está presenciando homens. Então é bacana a gente também ter um desenvolvimento, essa percepção mal, que é? Porque isso está acontecendo sim, não é para a gente ter esse amor. Mas tem algo é um muito grande em um todo isso, esse é um estado de impermanência, a coisa não vai parar por aí. Eu conto para todo mundo que em 2000 e... 2009 eu estava com 369 mil reais negativos. Né? Tá? A saia quem me deu crédito naquela época. Eu falei: não vou pagar dinheiro, blá blá lá. deixou no para mim e falou: deu quatro meses que eu paguei tudo. Tá então, uma coisa muito louca. Se eu ficasse o tempo inteiro, E aí, e, eu, parei, eu acho que eu tenho um pouquinho mais positivo hoje, né? É. Ok? Deus, eu tenho que passar o um pouquinho na cara, Deus, né? Mas, entende isso? Tudo passa, até o UMA passa, gente. Mas a gente, quando está vivendo aquele começo, a gente está no fim. Olha como a gente é, Rita. Então, quando chegar, como isso não... A gente foi projetado para isso, tá? não dá para mudar está doendo a conta da negativa, parará, parará, parará. ou está doendo a pessoa do seu lado da ele, sei lá, estou pensando várias coisas, ah, não, pode ser, sim, é uma dor, mas eu vou voltar para trás, expandir, perceber a ligação do povo vai ligar em um outro estado, até para perceber que isso aí está ligado a uma série de coisas e que isso aí é algo que está pisando o meu caminho, e que é essa situação por incrível que pareça de trás, hein? Esse é mais difícil, né? Tá? Então, esse é esse alinhamento que eu queria fazer com vocês. A gente vai fazer a agora de vídeo. Que bom que eu não tem constelação, graças a Deus, obrigado. Tá tá? Estou vindo de Baudelaire Camboriú lá. Constelação aí, a gente lá para tá às sete da manhã, às sete da noite. Tem que, você, tem que mais tarde, tá bom? a é, eu fiz muito trabalho com isso, Euì, as coisas do texto, do grupo maior, aí que eu a e aí um ponto de que é essa da Tá e vamos fazer o trabalho dos dois vamos direcionar para o nosso mesmo, de massas para esse e que venham novas expansões, novas se você tem alguém doente para dar para dar para, lá, para lá, depois informa para a gente a gente paga se você tem uma, uma, uma, uma coisa de impasse para a gente ver aproveita essa nova percepção do grupo fala para a gente do grupo mas hoje eu queria que a gente se mais amigo velho que a gente ampliasse nessa expansão do grupo tá? que a gente focasse nisso vocês vão no momento que receber vão receber alguém igualmente e é isso o que está acontecendo diferente? Tudo, tudo, tudo. Aquelas coisas acertam quando a Erika no espaço, eu tinha muita treta com ela, mágicamente sumiu, não é, está se acertando. Né? É. Por quê? Porque houve ah, um período aí que né? me fala, pô, tá, tá bom, as coisas vão se ajustar, está tudo certo, não tem dúvida, sou eu que estava certo, não era que estava errado. São então, encontros de sistemas que vão além, né? que vão se ajustar. Pensa isso nas pessoas com quem vocês estão tendo impasse. Tá? Pensa isso. Ah, eu não tenho impasse para ninguém. Mas se você está com dificuldade financeira, tá. como é que seria, você se eu colocasse alguém para representar o seu dinheiro? Como é que seria? Como é que está o seu dinheiro, Júlio? Ele está triste, está alegre, está fraco? Está fraco. Está fraco. Tá, tá, Por que ele está fraco? que é onde entra ele por muito tempo. Exato. Mas aí está, você ainda está presa. Um olhar de agora com consciência vale para 200 milhões de olhares sem consciência lá atrás. Ah, por isso que os ensinamentos bíblicos são todos de A partir de agora não é isso? A força que tem essa consciência de agora. Jesus sempre fala não, pode pegar. Não tem nada que ele fala. Você pode pegar o Velho Testamento e não achar nada em que se relata passado. Você pode pegar Vedas, Vedantas, Deus da Sangita, Ramayana, uh, Yoga Prati, o que mais? Uh, Bhagavad Gita, não se fala em passado. Esse segundo agora, quando eu vou ver, ó, acabou. O tempo não funciona para trás na consciência, na expansão. Menos estímulos paralelos, quanto mais os campos de consciência não funcionam. Funciona sim, a dor não vista. A dor me deixou atrás. Por que você vê uma conservação? Algo que a gente olha aqui para lá para lá, porque o Japão está feliz, pô. É ou não é? que o Japão está feliz quando a gente fez uma conservação, pô. Eu lembro da Dona, dona Nilsa, que escreveu escrevi um monte de coisa assim. Tem neto lá no grupo. Ela está com os oito, entendeu? É que massa, né? e né Pô, botou o Japão se conveniçou contra ela, ela mandou mandar lá com longansa e aí saindo do tempo linear, do tempo não existe Não, é tudo é agora ó o poder do agora o doente do o do a xíria para dor adora aquele cara mesmo, que é agora. agora é tudo isso Agora, agora, agora, agora. Não tem isso. Nesse momento eu posso mudar algo poderoso. Eu não posso interferir em a vida. Quem sou eu para fazer? Eu posso fazer uma constelação. Eu posso fazer uma constelação, mas eu não interferir. Posso ver né, a história. Mas o momento de eu dar isso aqui, eu posso trazer muita consciência para as pessoas que estão envolvidas assistindo isso, e pode ser que, por eles serem vistos, são as essências que conversam aqui dentro, e isso causa algum impacto. Então, ah, é para isso que a gente faz isso um movimento ideal. Um movimento ideal. Mas não. não né? A gente só de fazer isso aqui a gente interfere. Porque, gente, porque eu, eu não arrumo treta para mim, não arrumo emmaneado para Porque não sou eu, é o trânsito. O dia que eu falar que sou eu, eu vou pegar toda a treta para mim, né? Vou virar um jogo de Deus, achar que eu sou um cara. A espiritualidade escolheu ele, porque ele tinha uma energia sexual acima da média, acho que as pessoas não entendem. Como é que um velhinho de 78 anos tem tanto apetite sexual? Né? Não caiu a ficha de vocês? Muita sutileza, não sabe pegar um cara dentro. O dia que ele achou que era ele. Isso aqui dominou ele, isso aqui se afastou, é, é, essa é a explicação do cara simples assim. Então, o dia que eu achar que eu faço isso, eu vou uma treta, vou uma emarela. Como é o transe, o transe, tá sabe onde ele pode pegar, sabe o que ele pode pegar. Eu não assino nada, não assino comissões. E gostaria muito de ter vocês mais envolvidos né, nesse momento da gente de demais. A gente sabe... Legal, bacana. Vamos continuar com o Lixer, de A distância o algo do Lixer. Ainda mais que tem muita gente nova ali, ainda está né? tá desenvolvendo o chakra da mão, tem gente vive Mas, perceba que, é que às vezes a sua presença é o isso. Para a luz, para nós é isso. o que aí. isso, é isso. É isso mesmo, só para você, só você virar mais Vamos subir um pouquinho. Eu pedir de para vocês escusarem os pés. Vou cantar com a voz de roupa, que está tudo bem? A gente vai fazer dois movimentos. Um é ligar a espiral do som. O outro é a gente não fazer nada e receber a espiral do som. Só em tudo isso. Eu pedi para você estar completamente hum. presente. Não precisa se concentrar, mas é que a gente é Precisa só você saber receber, fazer nada. Fazer nada hum. uma coisa que as pessoas não aprenderam. Hum. O Beto falou que é uma das suas formas. Somente é Sumico, Acaçúcar okay. e Sacaré. Sumico, Acaçúcar e Sacaré. Eu tenho uma facilidade para comigo. Seja presente, quem quiser colocar o cérebro no chão, se tiver a pausa da perna. Muito bem. Quem está bem na perna, visualiza o chakravado, se não fosse. É. Você vai receber vários vídeos modo mesmo quando não tiver um problema de O que eu não falei, vou falar agora no né? livro evocação, é que essa energia está lá no baixo, lá no Bolsonaro. Ela acorda um Deus pelo que você foi ensinado pela religião, está fora. E, e viram que a gente chama de Antanirami. Ele é o centro do seu E na visão, na visão, é a sua maior parte, a sua maravilha. Quando as pessoas aprenderem a delegar no né, estilo, a sua vida, os seus problemas, os seus pais, as suas alegrias, as suas vidas, as suas conquistas, as suas criações, a sua humanidade vai estar completamente. Pois essas essências vão se relacionar com ele. Todos esses divinos que vão estar se relacionando. E as pessoas simplesmente vão acompanhar a consciência. Não é algo do homem, não, não, gente. Porque meio caminho já foi andado. Você já nasce por isso. E quando dois, três, quatro lutam, é centenas, milhares Visualize com os pés no chão, os pés soltando raízes na centro da terra. quem está sentado no chão? Visualize o Chakrabartas soltando as suas raízes. Visualize que você inala o prana. Prana é a aura da terra. É mágica você dizer, luz do sol vem prana, a aura da terra. É então, a parte da mão, que quando você inala, eu estudo habitualmente, estudo você se enche de você puxa a energia da terra, raízes, bebê, sendo muito como O alto você doador, você que não é doador, não faça nada. A sua presença já é. Vocês que estão aí do outro lado, estão fazendo uma autista. Vocês que estão aqui são novos. Não sabem o que é a energia. Visualize-a. Entra no luz do alto-reavesso. Chama é as suas células. acima de vocês acendendo o seu espírito para que você tenha uma pareça as suas linhas acendendo o seu corpo de vocês espada esses campos e doe para a esquerda lado esquerdo e choro atrás dele dos os amores os amores para os amores o arreglo do oito, nove e essa energia agora que você pensa no fogo a cabeça a dos seus Deus sempre isso vai ainda mais a luz você você vou cada vez mais para a esquerda que E se Deus se apresenta para você agora, ele toma a E se espalhar. Você fica sentado no As palmas das em cima das suas. E Sons of Liga da Sabe? Site. Acima daquilo, acima disso, acima do pensamento de união, acima do perfil. Tá para vocês pra Mais a gente fazer o vídeo do som. O pessoal de casa, já visualiza a cachoeira de luz descendo pelo alto da é cabeça. E expandindo ainda mais você, pela sua sala, pela sua casa, pelo seu condomínio, pelo seu quarteirão, pelo seu bairro, pela sua cidade, pelo seu estado, pelo país. Continue, Essa expansão, essa luz que entra pelo órgão da cabeça de todos, sai pelos poros, abrindo os seus poros, e enfrentando o seu corpo, governando a saúde. Nesse momento, nós doamos para as pessoas que pedimos isso. Eu, as pessoas que precisam de Deus, que sabemos o que é. A luz que entra pelo outro, cabeça preenche todo o nosso arma de luz. Sai por todos os pontos, abrindo todos os pontos. Sai pela orquestra e por trás, abrindo a destruição. Sai pela batalha e por trás, abrindo os nossos olhos. Sai pelas palmas do dedo, abrindo os nossos olhos. Sai pelo por trás, escorriendo os dedos, abrindo pelo... a compaixão. o meio do meio, em ordem as nossas raízes, o carinho, a força é, de caráter, o sai pelo meio da legião genital, traz, trazendo o prazer da vida, tem a que tem mais alto que sai pelo chacabás, devolvendo o sai por todos os povos agora, é nice. isso substância sua distância, você está no seu caso. que livro ilumine a sua caminhada, que você tenha bastante, de, bastante entrega para se entregar a esses novos processos, essas novas tendências, perspectivas dessa expansão que a gente está Muitas boas novidades aconteceram com todos esses grupos. você pega a carona, isso não se pode ir bem longe também. Você simplesmente você é um almoçar a caminhada para. Você vai ficar gravado, as pessoas que perderam. Eu não comi na roda. as pessoas que me inscreveram hoje, dizendo já agora viram E... Não gente incluiu aqui. Então, quem assistiu... Não conseguiu vir, mas você recebeu. Eu não estou preocupado mesmo, o trabalho cresceu bastante com as pessoas. Eu sou muito grato esse trabalho, estou devolvendo para ele tudo aquilo que ele me deu. Essas rodas começaram aqui em São Paulo, todo dia eu ia num espaço diferente, pra dizer, de pessoas. Quando eu fiz a ruptura com o Luana, esse trabalho é o nosso. Muitas pessoas vieram apoiar, vieram a Nunca mais parou. O trabalho chamado Cora é Nacestral e isso, antigamente, que voltou a fazer Hoje, isso é a nossa meditação para trazer também para os alunos e mostradores uma nova percepção. Eu espero que vocês, aqui, então, trabalho comece aqui, e fica que a vida vem mundo, em casa. Faça nada, faça as suas coisas, no nosso. natural, no alto no nosso E eu fico muito feliz que o campo hoje me permitiu fazer só o de verdade gente. Muito tempo a gente não tem agenda, não tem... Só para ter, a gente fazer um trabalho assim que a gente possa falar mais... Se a gente vai deixar gravado, nunca é isso. E contem para a gente depois, lá no livro, as mudanças que você fez na semana, que não está no muito... mundo, que você viu que está lencado a esse problema. E essa energia é cheia, a sua semana, para as pessoas que estão no seu caminho, de hoje, de quinta-feira, até a próxima, para as próximas entrevistas, terminando esse mês de março, né, com as suas águas enormes, já de março, com essas águas, que você não a nossa nossa nossa nossa nossa nossa nossa nossa nossa nossa nossa nossa A gente nossa tá nossa nossa Para nossa nossa nossa nossa nossa nossa passar só uma os que casa, nos olhos. Não é certo. Pois não, Eu fico aqui perto não. fico aqui perto. a não dá. Não dá para virar? Ah, você não sabe virar. Ah, peguei você. Meu. Ajuda aqui, quem sabe, que eu quero ver essa galera. Eu não sei se dá para ver todo mundo aí no tela pequena. Maria... Não, não, mas eu vim aqui, eu vou puxando aqui. Ó. Olha lá. Estou vendo a Sandrinha, estou vendo a Ana Maria, estou vendo aqui. Tem gente que não tá com o nome, não dá para ver todo mundo. Estou vendo as cortinas da Eleni, lá do, lá do Paraguai, ela voltou. Estou vendo aqui umas fotos. Estou vendo aqui a Elaine, estou vendo aqui a Maria Estela, que também desencalhou aqui. Estou vendo aqui a Zeli Pereira, é isso? É a Zeli. A Ozelie de Minas, agora eu reconheci ela. Estou vendo aqui a Juliana, apareceu, hein? A Samanta... Ah, apareceu também essa manta. Então, legal, lá de Floripa. A Elisângela, a Ana Maria. Legal, gente. Legal. Bacana. Legal, eu peguei a Patrícia para curar, não sabe virar um negócio. Ah, no celular, eu do legal, legal, legal. Gente, Sim. beijo no coração. É, vou deixar disponível para vocês esse aqui. Amanhã eu vou botar o Panayama que eu gravei. Aquele que aumenta a capacidade respiratória, que é muito bom para processos emocionais, é muito bom também para ter uma, uma história respiratória transcendental. De, né? A gente é educado para ter, no máximo, dois litros de ar, de ar, um pranaema completo, uma respiração completa, a gente consegue colocar, no pessoal do meu tamanho, nove litros. Imagina isso, eu não estou falando de oxigênio, estou falando isso em expansão. Vamos ver que legal. Alguém quer falar alguma coisa do grupo? Beijo para vocês. A gente vai fazer mais reuniões. Apareçam. Onde tá? que é de São Paulo? Vai, a gente vai ter o, o simpósio. Eu estou quase confirmando, Sandrinha. Eu quero vocês sendo aqui. Tá? Vem de Natal para cá. Eu quero que a, a nossa amiga Pela, que ele a Eleni, venha do Paraguai para cá. Tem a galera de Floripa. Tem trabalho na Samanta ainda. Né? A gente tem uma formação feita aí. A moto jornada começa semana que vem. Ajudem a gente lá comprando livros, comprando coisas. E não quero falar todos os assuntos agora, não. Beijo, beijo, beijo. Raul. Alguém quer falar alguma coisa aí? Como é que foi para você? Legal. Hum. A sua irmã também, como né? ah. ah. pra... hum, <risos> é, é. é que foi? Fala. Fala. Não Kátia? Maravilhoso. É E a gente passa a aula, não dá mais tempo. Não passar fazer é história Ainda está em mudança. Tem um processo muito forte. Tenho muita paciência você, mas é muito, muito importante. Porque... Tô... Né? A gente de É importante porque impactada, Praticamente. É Fazer é uma passagem? É, acho que sim. Câncer. É um não, ok? Seja no mundo normal, não sei lá, não É, um príncipe, é um Esse, Esses animais que é né? gente, aqui. é capaz de você chegar diferente lá, é o que muito a gente Nunca promete. Curando, né? E o processo de coletiva. é uma Fala, Luciana. Estou nem aí. Vou vir aqui. <risos> não estou nem aí. Não, não é, Patrícia? É... Tá Carol, que vem aqui atrás do quê? <risos> nem como Legal. É tá. Então, nós. Eu <SILENCIO> Exato. Eu que não parei, eu falei muito <SILENCIO> obrigado. né? de alma, né? Legal. Tem umas coisas assim. Tem uma menina que está andando para cá. Uma menina bem novinha, há 24 anos, a Luana. Né? A última foto que eu um tive no dia foi uma cara de mulher. Né? Mas nada, Ela resgatou a história. Ela... É, ela trouxe uma coisa na nossa, só que ela não podia ensinar a vida dela. E ela tinha um. A cor não me zoava. É isso. De na... tem muitas coisas que a gente ver. E tudo? Então, eu senti uma coisa interessante. Que durante o começo da. música, você me dá um... um aperto aqui, assim, muito forte. Uhum. Como se fosse um refluxo para uma senhora, né? Uhum. E durante o dia eu eu tava, a, fazia parte desse, uhum. precisava curar isso aqui. E agora passou. São melancolícias, né? tá Quando a gente faz a roda, vê uma coisa... De... Só que eu já senti. Não, porque boca É. Pra... é. Pra... Ele sai pelo Mas não um é algo, nada... é é algo que Muito forte, porque eu... Um pouquinho, se eu sair, porque eu estava me sentindo mal. Não, aqui. Não, passar a E se fizer a passagem aqui, eu não estou sentindo então... não, não, é... é... é E aqui, é quando chama é que passa não. mal. mal você, é que passa. Então, que só passa a, mão, que a gente fala algumas medicinas... não passa mal, não. não passa mal, não. O que é que tem você, passa, Nem é que passa a mal. por sabe. Bruxa um presente, estar aqui hoje com uhum. você, uhum. uhum. é presente. Obrigado, Deus. uma Boa tarde, tarde. Eu ia para é o bom. eu lá, Eu nunca vou parar com isso. Eu nunca vou parar com isso. A gente vai fazer a gente do pessoal, né? 7, e demais, mais. você também está... Estou voltando, Muita coisa que você pode cara, está só papel. Gente, obrigado. Onça de significa on, a vibração, O é... é um símbolo do on tem todos os elementos. A água, fogo, água, é a, a evocação da criação através dos elementos. sabe trazendo a pessoa, por exemplo, da realidade como é. Você vê o que o que dói não é para mim, tá? Quando eu olho para ele, e quando eu olho para ele, eu abro o um moleque para trazer para ele não, Sobreviver. A gente olha para o outro, tá? Não, não é um moleque da significa a consciência, a percepção dessa unidade do de passado, do futuro todos os fatos, todas as pessoas tudo que aconteceu com o mesmo império uma Ananda, tudo que você já é você já tem, você passou a vida e está procurando fora como Satinamana para Bramã, além do conceito que a gente é de entender Deus, entender Deus experimentar Purusha Tamar, a força sutil da sabedoria, com a força densa que a gente aprendeu a escolher ah, o que é fedoreto, o que é escuro O que é bravo que... Se a gente conseguir é, Se a gente continuar escolhendo isso Isso pega a gente Trazer essa sabedoria do Deus assim, assim, assim na terra como, assim, como Jesus falava Estiripagavati A força da mãe divina Deus mulher a nossa força Através da nossa mãe que resgata A força da fé A espiritualidade, A entrega coragem, a força que cura as relações, os relacionamentos e a sua saúde. Faz você aprender a merecer, a saber tocar, a saber dar, a saber cobrar o que é justo e o sucesso. Te limpa a vai maior, mas trazendo foco, a objetividade, a cabeça, a ação, a decisão, a firmeza. Materialização possível na Amarrar uma vez. Se não é fé. E eles. E muitos E essa força, desse modo, também foi feita para acordar a dignidade de a Que religião tem como esse nome de não Boa noite, gente. Boa noite. Agradecer a vocês.